Eu sou Eli Tavares, membro da comissão organizadora do 10 MIGEP. E hoje no nosso canal temos aqui o professor Hélio Severiano, chefe do LENEP. Olá, professor. Boa tá tarde. Bem? O senhor poderia falar aqui pra gente um pouco da sua trajetória até chegar ao LENEP? Bom, eu sou geólogo, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1975. Não, entrei em 1975, formei em 78. Trabalhei na Petrobras por três anos na área de Geologia de Poço e Geologia de Desenvolvimento, né? lá na Bahia, e depois trabalhei mais três anos na Camargo Corrêa Petróleo, na área de exploração, nos contratos de mini-risco da Bacia Baseia de Potivar, na empresa Camargo Corrêa Petróleo. Depois fiz um doutorado em Rio Claro, na Unesp, e fui trabalhar na Unicinos, que é uma universidade é, vinculado à Companhia de Jesus, né, Universidade uhum. Católica, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Uhum. E isso, trabalhei lá até 94, quando estava o a início do, da implantação do LENEP. Né, começou só, o, só dias e outros, vieram para cá em 93, e eu cheguei aqui em julho de 94. Né, uhum, da sim. turma antiga aqui, tem eu e o professor Abel, né, e estou aqui desde 94 aqui no LENEP, já de várias disciplinas, na área de geologia sedimentar, geologia do petróleo, estratigrafia de sequência, já orientei várias dissertações de mestrado, de doutorado e iniciação científica. E atualmente estou como chefe de laboratório. Já fui coordenador de graduação, de pós-graduação, mais de uma vez, e atualmente como chefe do, do LENEP. Parabéns! E a geologia do petróleo? Como que ela pode ajudar para solucionar as questões ligadas à exploração e produção de petróleo? É, a geologia do petróleo tem uma parte muito ampla. Né? Ela começa desde a fase... Se nós formos considerar a geofísica, né? quando você entra na parte de é, interpretação, é essencialmente geologia. Né? Tem muita coisa da área de geofísica, da parte de aquisição, da parte processamento, né? Mas quando você entra na parte de interpretação sísmica, né? é, é, a Petrobras né adota né a maioria dos seus intérpretes como geólogo, né? uhum. Então tem essa importância a geologia do petróleo né, na parte de geofísica, né? Todo apoio, suporte à parte de perfuração também, é, as, os prognósticos né de litologia né, para o engenheiro de perfuração fazer os seus planejamentos, seus projetos de broca, de revestimento, de lama. É, na parte de produção também, toda a parte de reservatório, né, zoneamento de reservatório, caracterização de reservatório, para depois o engenheiro de reservatório fazer as simulações e fazer uma série de trabalhos para a área de, de produção. A geologia tem um, uma grande participação nisso daí. Né? E o que é importante hoje em dia na indústria do petróleo é que não é só uma coisa... A geologia não, não tem assim, uma, uma área de atuação estanque. Né? Hoje, como nós vemos nas grandes empresas, a Petrobras como exemplo, né? os ativos de, de exploração e produção de petróleo são times né? que envolvem geólogos, engenheiros, engenheiros de perfuração, a parte de economia, todos os engenheiros de petróleo, geofísicos, né? todos envolvidos nessa atividade, cada um com a, sua, com a sua parcela, com a sua contribuição dentro da sua área técnica, mas sempre trabalhando em conjunto. Então, da mesma forma que a geologia é suporte para algumas áreas, algumas áreas também são suporte para a geologia do petróleo. Vamos falar de um assunto que está em alta, que é o pré -sal. Professor, quais são as características geológicas dessa área e as maiores dificuldades de exploração nessa área? Olha, as características geológicas, é, eu tive até o colega de vocês formou no passado, ele fez um levantamento dos campos de petróleo no mundo que tem reservatórios similares ao pré-sal, né? que são os microdialitos. Né? Hum. Não são tantos campos. Né? A situação do pré-sal também, há... existe um princípio da geologia que é a... o princípio do atualismo, né? o presente é a chave do passado, e que a gente estuda os processos e produtos do presente extrapola para os produtos do passado. Então a gente começa a entender muita coisa estudando o que acontece hoje. Os reservatórios do pré-sal, esses micro você tem poucas é, regiões né? e com a extensão e a dimensão que é o reservatório do pré-sal na Bacia de Santos. Então você fica, fica bastante difícil você aplicar esse princípio. Né? Uhum. Então muita coisa tem que ser aprendida. Os reservatórios do pré-sal são bem diferentes no Brasil, lá, é, quase que únicos, é, e tem muitas dificuldades envolvidas com isso daí. Né? A nível de conhecimento, a geofísica tem dado um apoio muito grande, a parte da geologia tem feito testemunhagens, avaliações, é, isso não tem sido assim, são desafios, mas são desafios é, superáveis. Na parte de, de, de perfuração, que foi o grande desafio que teve que ser ultrapassado pelo pré-sal. Não é bem a área de geologia, né, mas é a área que a geologia também se envolve, né, uhum. que é a perfuração do pacote de sal. Né, que o sal tem uma característica de ser plástico né, e ele, quando ele se perfura, quando perfura, ele tende a fechar o poço. Uhum. Tá? E uma série de outras implicações que têm a ver com essa característica de perfurar mil metros de sal. A Petrobras era acostumado a perfurar intervalos com sal, mas não nessas é, dimensões de espessura, 2.000 e tantos metros de sal. Isso a Petrobras foi um desafio, é, foi uma coisa que até eu acredito que tenha dificultado, tenha demorado mais a, uhum. a partir, porque pressão a é dificuldade de superar essa barreira. Mas, felizmente, foi superada e hoje a Petrobras e a ANP e algumas outras empresas que estão em parceria com a Petrobras tem sido bem sucedida né? conforme a gente vê na mídia constantemente uhum. novas descobertas na né? confirmações de descobertas na né? delimitações de algumas descobertas também uhum. tá ainda muito que de se descobrir ainda né com certeza existe existem estimativas aí que a gente ouve falar se eu não me engano é, acho que o que já está aprovado assim, de uma forma bastante realística é em torno de 14 bilhões de barris. Né? É, existem na, na em discussões, em palestras, em meses redondas, estimativa de 50 bilhões de barris. Existem pessoas até que falam em 80 bilhões de barris de petróleo. Né? E é uma situação que muda bastante né? o perfil econômico do país. Tá? Em que o Brasil para, passa de, deixa de ser um, um mero produtor e consumidor do seu próprio petróleo, mas que vai chegar um momento que passaremos, além de consumir todo esse petróleo, exportar a parte dele. Né? As estimativas aí, hoje o Brasil está em torno de 2 milhões e qualquer coisa de barris por dia, uhum. e a estimativa aí nos próximos 5 a 10 anos é dobrar isso para 4 milhões de barris. Tá? E o consumo não vai acompanhar uhum. isso daí. Então viraremos. Exportadores, exportadores. É isso que se comenta na, na imprensa. Esses números aí seriam os números no reservatório ou que seria capaz da gente explorar nele, produzir? Sim, os 14 bilhões, que são as reservas provadas, né? reservas uhum. provadas, quer dizer que pode tirar. Uhum. Esses outros 50 bilhões de barris e 80 bilhões de barris são especulações de pessoas que trabalham na área. Uhum. Não é o, provável, né? o que provável. A gente ouve falar que são 14 bilhões de barris, né? que já dobra as reservas atuais. Né? Professor, nós podemos dizer que, dependendo da instituição de ensino, um, um aluno recém-formado em engenharia de petróleo pode trabalhar em alguma outra área diretamente ligada à geologia devido ao seu bom preparo acadêmico? Olha, isso em parte. né? Até onde que eu tenho acompanhado, como aqui o Lené foi o primeiro curso de engenharia de petróleo, de graduação em engenharia de petróleo. De lá para cá, nós temos visto outros cursos vem sendo criados no país. Cada curso no país tem um perfil um pouco mais direcionado. Então, tem alguns que são mais voltados para a área de petroquímica, né? envolve mais para refino, alguns outros mais para a parte de perfuração, alguns outros para a parte de produção de petróleo. E o curso aqui específico do Lanep tem um diferencial que ele tem bastante, isso, ó, tem outras discussões com outros coordenadores, pessoas que estão pensando em montar o curso, adotar um perfil semelhante ao que o do LENEP. Né? O perfil aqui é um pouco diferenciado, além dele ver todas as disciplinas de engenharia de petróleo, características como perfuração, reservatório, é, todas as disciplinas inerentes ao engenheiro de petróleo, vê também muita disciplina na área de geologia e geofísica. Né? Isso provoca um diferencial no formada aqui, no graduado pelo LENEP. Isso a gente vê, olhando o quadro de ex-alunos do LENEP, né, você vê que tem atuação em várias áreas, né, e eles transitam muito mais facilmente dentro da, da geologia e da geofísica. Né. Ex-alunos né, Trabalha com processamento sísmico, né. outros, é, na parte de prócris, não precisam muito da parte de geologia, então, eu acredito que o perfil do aluno do LENEP ou do engenheiro de petróleo que tenha uma carga expressiva de geologia e geofísica né, pode atuar em várias áreas né, é, que utilize a geologia do petróleo como fundamento né, de exercer ex ex ex a profissão. Muito obrigado, professor. Obrigado, ali. Estamos aí à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado. Décimo IGEP, o maior evento acadêmico de engenharia de petróleo do Brasil.